É, no momento eu não acredito em resultados significativos em qualquer CPI aqui no Congresso. Eu acho que o papel da CPI é convocar a autoridade judiciária para a investigação. E nesse caso, a autoridade judiciária já está investigando, com resultados inclusive conhecidos pelo país. Acho que nesta hora o papel do Legislativo é valorizar essas instituições Ministério Público, Polícia Federal e a Justiça que investigam e julgam. Esse é o nosso papel. Em relação à CPI do BNDES, nós estamos atrasados. O que ela encontrará já se revelou. É, houve um esquema de corrupção sofisticado e planejado, que começou quando o presidente Lula, por decreto, alterou o estatuto do BNDES possibilitando esses empréstimos vultuosos aos campeões nacionais e aos países mais vinculados ideologicamente ao governo, com recursos públicos. Foram, em seis anos, foram de 2008 a 2014, foram 716 bilhões de reais. 200 e poucos bilhões de reais do FGTS, do FAT, do PIS-PASEP, portanto, dos trabalhadores brasileiros e mais de 400 bilhões de reais do Tesouro Nacional. Mas o governo não tinha esse dinheiro, ele foi buscar no mercado, ele emitiu títulos e pagou juros de 14,5% e emprestou aos campeões nacionais agora investigados e a outros países a 5,6%. A diferença o povo brasileiro é que paga. Vai pagar 187 bilhões até 2060. Temos ainda 42 anos para pagar essa conta da corrupção planejada pelo governo.